Primeiramente eu queria agradecer ao time Chapolin que participou comigo da, das provas Colocaram meu nome atrás e na camiseta Hashtag aqui embaixo Somos Bravos, beleza? Essa prova, essa essa essa competição, essa corrida na verdade, ela é... Então pra quem não sabe sobre a Bravos, eu vou contar um pouquinho do, desse, dessa vez que eu fui tá Então pra quem não sabe, eu não conhece eu nunca ouvi falar de Bravos Eu vou falar um pouco da minha experiência que foi na primeira vez que eu fui Que foi essa vez E eu finalizei, porque olha aqui minha medalha Medalha, medalha, medalha, medalha. Ó, está focando aí, deve estar focando aqui mais ou menos. Foi desse ano. Bravos Race Speed. Foi o que a gente fez. 2019, tá aqui, ó. Aqui é o Bravos Race. Se ficar certo, Bravos Reis. Então, nessa aqui que eu fui, foi de. De. Foi de 10. Ah foi foi 5 km, foi 5 ou foi 10? Nessa que eu fui foi 5 km com 15 obstáculos. Então assim, você tem um percurso de 5 km, você correr com 15 obstáculos. Os obstáculos eu vou colocar aí para vocês verem. Porém, eu levei a GoPro, então a qualidade não vai ficar tão boa. Levei a GoPro, a GoPro Hero 4 Black. Né? E eu não levei o suporte de prender na mão ou de prender no peito ou na cabeça. Então eu filmei as provas, tipo, de eu passando ou de alguém passando no time Chapolin, eu vou colocar uns takezinhos aí. E eu peguei alguns vídeos de algumas pessoas que foram com a GoPro presa no mesmo dia, na mesma prova que eu fui, no caso. Tem algumas pessoas que colocaram na internet. E vou colocar os takezinhos de como é passar dentro da prova. Teve duas provas pra mim que foram bem difíceis assim, que eu realmente fiquei com medo, porque o objetivo da Bravos é você superar os seus limites, superar os seus medos e, cara, e se conhecer melhor, então eu acho que quem acha que, ah, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir, eu acho que tem que ir, tem que se arriscar, tem que tentar, porque só assim você vai se conhecer, entendeu? Então é isso aí, vamos que vamos, eu vou colocar pra vocês assistirem aí como é que foi a minha experiência, espero que vocês gostem, e é isso aí, vamos Chapoli, começa o vídeo! Como é que dá a expectativa? Ah, eu tô aí, né? Esperando aí, o pessoal da Elixir aí. Isso aí vamos chegando, bateria de números. Vem, curtinho, vem, Tio. Você aí na foto já. E aí, tudo bom? Galera da Matilha. É, é, Chapolin. É. Nem sei quantas caldeão Como assim vocês? Mentira, uma só é <risos> Vamos lá então galera Desculpa a brincadeira, eu vou falar e vocês repetem A partir de agora, você não tem medo de bala nem de bandido Pode se jogar na frente do caminhão Nada vai acontecer uh! Eu vestirei a camiseta do Bravos em Vão Eu vestirei a camiseta do Bravos em Vão Vencerei os meus medos os meus medos Vou ajudar o meu companheiro de prova Vou ajudar o meu companheiro Vou terminar a prova sujo de lama! Vou terminar a prova sujo de lama! Mas de é alma limpa. É limpa! Jamais esquecer essa experiência! Jamais esquecer essa experiência! Porque eu sou! Acabou de passar ali, ali passar baixado e ali faz pertinho pra subir. da subi. Vai, mano! Boa, Armando! Aê! sozinho, eu vi. hein? Aqui, ó, eu, aqui, ó. Eu e quem tá aqui, ó. Aí o outro aqui, ó. Ó o caldeão aqui, ó. Aqui, ó oh, tá o Vamos, Nayara, não pensa não! Vai! Vai aqui! Vai lá, vai lá, vai lá! Vai lá. Bye, Marcelo! Calma, calma que ele vai calma, virar. Calma, ele vai virar. Aí, vai Vem no embalo, vem no embalo. Vem no vem embalo. Boa. Balança, cara. Oh! Aêêêê. Oh! Vai molhar, ai, caralho! Ai, parabéns! Tá vai, vai Vai molhar! Vai Vai meu Vai chão. Vai meu <risos> chão. Vai meu chão. Vai molhar! Vai molhar! Vai molhar! Vai Vai molhar! Bota de costa! Oh! Oh! Okay. Ideia, tá de boa? Só alegria! Olha o parpado aqui! ó. Oh, quem fez estofar? Rapido? Deixa eu virar de frente, Vai! Aqui, aqui você vai entrar sentado na até o final, vai segurando na grade, começar a o outro lado. Né? Tanto faz, melhor ir dentro de lado, assim. assim não dá respirar, tem que um pedaço sem respirar. Então puxa o para e lado. Corda. Mano, ele tá há muito tempo lá. Vai, mano. Vai, Anos. vai uma hora que tá aí. Balança e pula, balança e pula de corda, caralho. Fabi, balança e pega na outra corda. dura a perna, Fabi! vai! Mano, dá tá muito tempo que ele tá ali, velho. Vai Fabi, passa a perna! aí Vai! Ah, caiu! Fudeu! deu? uma prova 100% completa, sem cair. não desiste! vi fora da Já, foi já, foi já Agora é só carregar o pau. Como é que tá com o pau na mão, hein? É Bora! Ah, já puli! O pessoal ele vai me acompanhar com a aí? Aí, não, não, não. Só, só a câmera aqui, ó. Vai. Só aqui, ó. Aí! Vai, Marcelo! Tô filmando, vai! Não pensa, não! Vai, vai, vai! Boa! Vai, vai, vai, vai, vai! Agora carregando aqui, ó. Sei lá quantos que tem aqui. E é a e voltar. Ó, o maluco é ninja, hein, meu? Olha lá! é fácil, hein? Vou puxar a corrida que ela tá tudo andando agora. Oi, oi, oi Ei, yeah, o ombro já era UTI Tem pra dar um gás agora! Vai então, então vai! Bora! Eu vou estar filmando essa foda Pode ir pro mano? Vai! Aí, meu Ah, isso dói! Olha lá, olha lá! Cuidado para não congelar! Moça tá muito Um abraço. bravo! Olha os caras, se liga! Caixa tá gelado ou não? Você tá só se diverte, né, meu? É mais fácil pra você. Paola é mais fácil? Não, né? Vai Marcelo! Pula um pouquinho agora! Pula um pouquinho agora! Oh! Oh! Bora! Vamos, vamos! Vamos! Boa! Vamos, Arnaldo! Boa! Vamos! Último chapolim! Boa! Coloca com fogo na periquita agora! Vamos! Fogo no, <risos> no rampo agora! <risos> é! Então agora, todo mundo sujo, bora tomar um banho. Aqui, ó. Olha o banho todo mundo olha, lá, olha o outro lá. Tomou um banho lá, dois minutos. Limpa, gelado, gelado e já era. Partiu tomar banho agora. Né? Bora! Vai, tá quentinho! Dez, dois, dois, três. Tirou o sabão, tirou. Olha é o maluco tudo ensabuado. O oh, cara todo ensabuado lá, velho. Oh, coitado do maluco, mano. Ajuda oh, o cara lá, cara. Olha é o maluco. Mano. Ô, tira o sabão! Tira o <risos> oh, delícia! Dá até pra dar uma relaxada, velho! Comprou aqui, velho. Dois minutos até pra ir no banheiro. Passou! Que eu tô gravando faz dois minutos e dez aqui, ó. Cadê, cadê? Ah! Ó, chegou, chegou na casa dele. Vou pedir um, de, um breve depoimento aqui pra o que, que ele vai dar dica pra quem tiver assino e nunca foi no braço. Dá uma dica pros caras aí. chegar na base da corda. Como se chegar no choque lá. Você deita no chão <risos> Dá uma dica aí, dá uma dica aí Ó, sai correndo, mano, sai correndo, caralho Não, sai correndo não que vai dar ruim Quando chegar no choque, não faz igual eu Não espera todo mundo ir sozinho porque vai dar ruim Eita, eu ia sentar aqui, mas não deu certo. Então é isso aí jovens, pra quem gostou do vídeo, dá um like, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal e ativa o sininho, beleza? Então é isso aí, nos vemos nos próximos vídeos, vamos ver se eu vou participar da Bravo de novo. E essa Brava foi quando eu estava no Brasil de Holiday, então foi isso aí, a primeira de muitas Bravos Speed. Vou dar os outros aí agora. Quem quiser eu tô vendendo, só que não. Atrás não tem nada, aí o cordãozinho, ó. vou mostrar que foi 2019, né, pra dar uma novidade minha, aqui ó, que é 2019.